Olá! Neste vídeo, demonstraremos como solicitar o registro ou visto de uma empresa. Para iniciar, selecione a opção Solicitação de registro. Em seguida, clique na opção Registro, Visto de Pessoa Jurídica, Empresa. Em Tipo de registro, selecione o serviço desejado, Registro, Visto ou Consórcio. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Insira os dados, observando que os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. Informe um e-mail válido e de uso frequente, pois será nossa principal forma de comunicação. O telefone comercial pode ser número de celular, caso não possua telefone fixo. Digite o objetivo social integralmente conforme consta no contrato social ou na última alteração. Informe os dados do responsável técnico, como indicado. Informe a atividade da empresa, de acordo com o seu CNAE. Para isso, temos duas opções. Você poderá selecionar os códigos através da lista de atividades, ou então, de uma forma mais simples, que é a escolha pelo código que consta no CNPJ. Como exemplo, vamos inserir o código 7112-0-00, que se refere a serviços de engenharia. Clique na opção Escolher por código. Em seguida, informe o número. Caso possua mais de uma atividade, clique no botão Adicionar atividade, KINAI. Informe o endereço. Insira os documentos observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir o cartão de CNPJ. Clique no botão Escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo do documento e clique em Abrir. Assinale as três opções, confirmando a sua solicitação e declarando serem verdadeiras as informações. Importante ressaltar que o Creminas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Insira os caracteres de validação e conclua sua solicitação clicando no botão Solicitar. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando o recebimento de sua solicitação.